Hey! Hey, sejam Bem-vindos a mais um vídeo! Gente, eu tô aqui novamente pra apresentar uma maneira mais fácil de jogar, é, de ganhar moedas no Clubinho Brasil. Eu tô aqui no Clubinho Brasil, eu vou aqui no mapa e vou aqui nos parques dos Puffs, onde se localiza o jogo que a gente vai ganhar mo mais moedas. Como sempre, esse jogo eu já indiquei pra vocês no canal, né? Não sei se vocês lembram, eu, eu tô atualizando. É, eu joguei no celular pra testar, mas é ruim. O nome do jogo é pegar o Puff. É, é bem fácil, é só você usar a seta no mouse E é muito melhor no computador Porque você não precisa Alô, boa tarde, não foge não, querido Preciso de você para ganhar moedas E é bem mais fácil, porque tem tempo Esse jogo no celular, eu não consegui Eu até gravei, no... ah, fugiu o Ou sempre tem que ser o Carlinho, né Afim. Ou entra aqui, cremeu, da, cremeu dessa rosa Meu Deus, o cretinho não quer entrar, velho Boa tarde Entrou, e é bem fácil Gente, vale a pena, eu fiz um é 59, eu ganhei 59. Vou jogar mais, vou jogar por 2 minutos aqui, gente. Eu só aqui sem corte pra vocês, pra vocês verem que é bem fácil. É esse jogo aqui, porque o SOS, puff, gente, é muito. Você tem que controlar com a seta, às vezes buga no meu computador. É, não aguenta também, deixa mais pesado. Ok, boa tarde. Eu fui pra 189, gente. É esse jogo aqui, eu tô falando, gente. Olha, eu já tô com 169, e só joguei duas partidas E fugiu o Carlinho, né, gente? Boa tarde é... Eu joguei no celular, foi horrível, gente Não dá pra jogar esse jogo no celular Eu testei no celular E eu vou deixar a gravação aí pra vocês verem Que eu joguei no celular Sem cortes Eu tentei, gente Eu tentei jogar no Cufi, mas não foi Então isso aqui é eu jogando no computador É bem... É... Tá complicado aqui, né, Jorginho? Jorginho é um laranja, a gente quer fugir. Ok. Bom.. 180... Agora foi muito pobre, não gostei não. Não gostei dessa partida não. Vamos tentar ser mais rápido. Que o bagulho aqui eu só vou fazer por dois minutos, né? Meu Deus. Gilbert Creusa. Ronaldinho. Carlinho fugiu. Ah não, o Carlinho tá de volta. Não, o Carlinho é o preto, né? A 260. Ah, gente, eu acho que vale a pena eu vi gente fazendo vídeo de como ganhar no surf da caçamba Eu não assisti o vídeo porque eu não, eu não sei, gente Se, se eu, eu vou testar o surf da caçamba, se der mais moeda do que esse É, eu, eu venho aqui para gravar, mas eu creio que não, gente Ah, você tem que tentar fazer no menos, 350 moedas, gente Você não tem nada para fazer, você entra no clube no Brasil E faz isso, tem, eu já vi também tutoriais de... Pra você ficar minerando, minerar demora demais lá na mina, gente, meu Deus do céu Boa tarde, entra aí meu filho Calma os gêmeos querendo fugir aqui, ó Você tem que tentar fazer menos tempo, porque tem tempo, eu esqueço do meu celular, é horrível, gente Tem tempo, você não consegue, se não tivesse tempo, seria bom Mas o celular foi horrível, meu Deus do céu Boa tarde Tá, eu vou jogar mais duas aqui pra vocês verem Quanto de moeda eu vou ganhar em 5 partidas? Eu não sei se eu sou ruim em matemática. Não sei, eu sou ruim em matemática. Ah, fugiu. Fugiu. Nesse aqui não vai fugir, não. Não. Ah, não. Bugou, gente. Mentira, velho. Ah, foge também. Agora eu vou ganhar menos pontos. O Jubris Creuso e a Renatinha fugiu, velho. Poxa. Triste. Vou jogar mais... Vou jogar mais uma. Acho que foram seis partidas, né? É meio chato, sim. E é... Porque uns fogem, não sei se... Ó, eu tô encostando muito perto desse branco, mas ele não tá correndo rápido Tem uns que fica desesperado, você mesmo com a seta longe Tem uns que fica assim, ó, desesperado, eu não entendo isso Entendeu? Por isso é um pouco difícil, ó 543 moedas Vou jogar mais um Pra gente... Então, gente, se você gostou, deixa o seu like Porque demora muito pra fazer Mentira, gente, demora não, mas sim, né? F por Kalim que fugiu O Renatinha não tem problema não, né? Aqueles dois fugiram, não é que eu queria deixar fugir Ah, pronto gente, eu vou, eu vou... Pronto, muito obrigado Eu vou tentar fazer um bug Os <risos> jo... vídeos dos bugs, o Clube Pinguim Brasil viram e consertaram os vídeos dos bugs, não é só esse puff, triste, né? Agora, agora, as mensagens visíveis eles não querem consertar, né? Clube Pinguim Brasil então é isso gente, eu ganhei 200 moedas, eu nem mostrei quanto moeda eu tava no começo Mas eu acho que eu tava com é, 85 e 500, e 400, porque eu ganhei 622 moedas Então eu acho que valeu a pena, Ah, vai gente Seja bem-vindo a mais um vídeo, gente eu tô aqui pelo Clube Pinguim no Clube Pinguim Brasil pelo celular no Puffin que é um aplicativo um navegador que, que está habilitado Flash play. por isso hum, não precisa baixar o Clube Pinguim no celular porque também não tem e eu vim aqui para testar o jogo que dá mais moeda que, tá, que se encontra aqui no Parque dos Puffs e é nesse e é nesse canto aqui ó gente é nessa parte aqui ó pegar o Puff é bem fácil eu vim testar aqui no celular para ver se dá certo no computador é fácil, fácil assim, gente, né? Ó, é com a seta do mouse. Por isso é bem fácil. Eu vou fazer com o dedo. E, gente, não dá. Não dá. Tá. Ok, tem que ir clicando. Ah, é bem difícil, gente. Eu não gostei não. Tem que clicar para tentar. Ok. Eu achei complicado, né? Pelo computador é mais fácil. Mas só porque esse jogo aqui dá muita moeda Vale a pena jogar Pra passar o tempo Você coloca uma música no seu Spotify <risos> Não sei aonde Spotify tem segundo plano Então o YouTube não tem O meu Spotify não tem anúncio Então eu aproveito E vim jogando aqui é, é bem difícil, gente, o celular Pelo computador é mais fácil é, Vai demorar mais, mas eu consegui coletar todos os puffs aqui ó Aí só falta o azul sair Boa tarde o oh, Puff Azul não sai, não. Eu vou jogar duas partidas aqui. Vamos, Puff Azul. O quê? Puff, o tempo acabou. Tinha tempo. Eu ganhei zero moeda, gente. É bem difícil. Vou tentar. Vou tentar de novo com o dedo. Eu tô clicando, gente, na tela pra empurrar os Puffo. Calma, Puff Laranja. Não vai fugir. Eu não, eu não acredito que eu não consegui, gente. Tem tempo ali. Ah, tá. 99 minutos. Ou seja, eu perdi tudo isso Meu Deus do céu, boa tarde É, alô? Vamos, Puff, por favor, velho Quero ganhar Que raiva Boa tarde É, gente, é complicado Pra mim tá sendo muito complicado fazer isso Eu vou tentar com o mouse Eu vou tentar aqui Ah, aqui, com o mouse Pra você habilitar o mouse é só clicar aqui, ó Nessas configurações aqui embaixo Do Puffin Ué? Ah, não acredito que tem que clicar também. Ah, gente, assim não dá, não. Não, não, não, não, não. não. Assim é difícil também. Ah, acabou o tempo. É, pelo. Prova, deixa eu ver agora. Vou tentar aqui. Vamos tentar. Deixa eu ver eu empurrando o dedo. Também não vai. Vamos, meu filho Ué, tá bugado aí Opa, o vermelho, boa tarde Tá tudo bem aí, tá exorcizado aí na madeira Ok, gente, é a última tentativa Se eu não conseguir Meu Deus, anúncio do kawaii Eu não uso kawaii, eu não sou pobre Ok, gente, tá bom, eu sou pobre, eu uso kawaii, gente O meu código do kawaii Pelo menos um, vai Vai Ai, gente, vocês podem tentar aí Ver se vocês conseguem, mas eu não recomendo Pelo celular esses que tem um puffinho, não dá pra jogar, olha. consigo <risos> Calma. Será assim um touchpad? Sim, deixa eu retirar isso aqui. Eu quero tentar... Aqui, nesses três pontos aqui em cima, tem inversão para te... text Aqui, mouse. Ah, mas eu quero... Meu Deus, gente, eu tô tendo a notificação do Kawaii, velho. Eu quero desabilitar esse touchpad. Tá. É gente, não vai dar É isso gente, não deu Mas eu testei para vocês verem Então vamos pro computador Testar também Que vai dar certo